Eu nunca tinha estudado. Eu sabia ler, eu aprendi a ler sozinha e eu não sabia escrever. nem né? se poder me ensinar. Então, aqui, eu não que um era o não está sentindo Então, na minha palestra, eu, eu estudar. Eu não sei que nem escrever. O meu método de cinco anos para um trabalho de casa. No caso, que ele tinha que ensinar para você mais você aprende, você faz muitas coisas, como tem muita gente aqui que faz, Fogar, entenderam isso tudo, sabão, a gente vai sabão, esses tipo, então isso tudo para a gente vai assim, ser ótimo. Então, vamos querer pegar uma cooperativa, entenderam, para isso tudo ajudar a gente, porque muitas vezes a gente aqui ter que estar desemprevado. Nós moramos num município de Grimadinho, que é um município minerador, de muitas mineradoras. Essa comunidade, particularmente, é uma comunidade e já há algum tempo que ela vem sido ameaçada como um mineradora. Mais fácil aprender aquilo que está no nosso cotidiano, que a gente lidar com todos os dias, do que falar de um universo que, algumas vezes, não está tão claro de você. Então, nós falamos de muitas coisas, mínimo de ligado, de mexerica, de trem que passa toda hora. Nós né? falamos de, de assuntos Muitas gente, nunca eu tinha lido uma sala de aula e tinha medo. Muitos vezes ainda tem medo. Professora, eu não vou aprender a digo, vai. sim, com certeza. Eu tenho certeza que você vai. Graças a Deus, não está bom. Mas eu desconstruí para construir. Eu desconstruí para encontrar algo que a gente não aprende na universidade, né? que Paulo Freire fala, aí é a prática. O que adianta que você fala se você não pratica? E o projeto NOVA, ele me deu essa possibilidade riquíssima, né? e através também da educação, também da educação, e não só de uma questão acadêmica, de uma apresentação de mestrado, mas de você ter um contato com uma cultura tão diferente do nosso. Eu aprendo. Para as pessoas que estão para a cidade da vida. eu aprendo a ser paciente. Eu aprendo a amar, porque se eu não amarei o que estou aqui. Eu aprendo a valorizar cada letra, cada palavra que eu ensino a Deus. Eu aprendo que olhar o outro, que, que ver o outro é um olhar o outro. Quando eu comecei a estudar, achei que era um campo Eu não sabia quanto era, ficava perguntando muito assim: eu era só grande que quando eu, estou tratando, eu não sei o que eu E agora eu sei, eu a minha árvore, eu já sei que eu pago lá, não chega minha luz. Eu entro no supermercado, e tenho que porque eu não sabia o que e, graças a Deus, eu acho que o cliente já está com ah, Agora, graças a Deus, já se não. já, já que eu, eu vou estar estudar. é bom porque eu aprendo a ler, a escrever e todo documento que eu quiser tirar, eu poder, já posso tirar todo documento que eu já sei. Já sei um pouco e já sei assinar meu nome. Né? Que de primeiro eu, tava, eu ia para o banco receber dinheiro, eu não, eu não assinava, tirava, era melão no dedo. O que me trouxe a buscar esse projeto foi. Ter novamente a responsabilidade de aprender tudo que é, a sociedade tem a, a oferecer, pois outra hora eu estava no mundo sem educação, né, sem companheirismo, perdi minha família né, por parte das drogas, mas hoje é, estou me recuperando, já faz sete meses que eu estou na casa, e o Projeto Movo Brasil chegou na Casa de Recuperação na hora mais boa da minha vida, pois está educando, está socializando novamente a minha vida, a sociedade. A oportunidade era pouca. A gente tem o interior, aí eu fui criado só com mais, aí tem que sair para trabalhar muito cedo, até com mais, mais três anos não tem Então, agora eu estou com paradeiro fixo eu estou estudando. Eu estudei há 40 anos atrás. E agora, para ser feição, eu então agora eu estou. Tô... Deixei de <risos>